Eu já dou agora, tá vendo? Agora Acerta. nós já estamos online, Estamos tá? ao vivo, opa. Então vamos lá, ao vivo. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal aqui em Campinas, sou advogada e também militante do PT. Coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa que acontece aqui exclusivamente nesse período agora de pandemia, né, de forma remota. As rodas de conversa do, do, do CCV é uma agenda que a gente faz toda segunda-feira, como eu já disse, e sempre aconteceu, antes da pandemia, a gente fazia ela de forma presencial, lá na sede do, do Centro Cultural Esperança Vermelha. Agora, por conta né, da pandemia, nós estamos fazendo aqui, de forma remota. tá? Bom, eu hoje a nossa roda tem um convidado especial, ele não está aqui no Brasil, que é o Zé Renato. Boa noite, Zé Renato, tudo bem? Boa noite, é uma honra, um prazer estar aqui contigo, e espero poder contribuir com o espaço. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Obrigada, meu querido. A gente já agradece logo, de, logo entrando aqui na transmissão a sua participação, a sua disponibilidade. A gente sabe que está muito tarde aí onde você está, né? Uhum. Tranquilo. E, mas, enfim, a sua disponibilidade nos honra muito. A gente fica muito agradecida, agradecidos por você estar tá aqui conosco para conversar um pouco sobre a realidade de onde você está. O tema da roda de hoje, da roda de conversa de hoje, hoje é a China e a pandemia da Covid-19. É, antes de eu passar para o Zé Renato, já que a gente já começou com um pouquinho de atraso, porque deu uma, uma, um probleminha técnico eu aqui, de... é, eu vou passar os recadinhos iniciais. Primeiro, quem foi entrando na live... Né, que é transmitido pela fanpage do CCV. Então Hoje a roda de conversa do CCV não é o Guia de Entrevista, não é o Altas Rodas com Guia, então é uma roda de conversa do CCV, está sendo transmitido pela página do CCV. Porém, o blog da guia.net.br também transmite, tá? Então, se você quiser compartilhar essa live, fique à vontade, faça comentários, faça perguntas, que é assim que o nosso convidado der uma pausinha aqui um tempinho, a gente passa as perguntas para ele, para ele responder para nós, tá bom? É, enfim, também quem for entrando, ajude aí, é, indicando para nós como é que está o som, né, como é que está a imagem, que também ajuda aqui o, o pessoal que está organizando aqui a live, a transmissão, tá? Então, vamos lá, então. Vou conversar, como eu já disse, com o José Renato, né, que mora na China um tempão. E, Zé, é seja bem-vindo. Um prazer, uma honra é, estar aqui no, novamente. É com você. Sim, vamos lá então. Bem, eu acho que primeiro quero agradecer a oportunidade, lembrar aí do Leandro que me abriu essa janela, apresentou a Guida, é, a chance de estar aqui, estar tá compartilhando um pouco do, do conhecimento que eu estou acumulando na China, que eu estou desde 2010 na cidade de Wuhan, então eu já tô, morei em Campinas, estudei em Campinas, onde eu me formei advogado, queria a minha aldeia, comecei a advogar. É, fiz aí minha aposta também na Unicamp, mas é, achei que a China era um caminho, então em 2010 eu mudo para a China para fazer um mestrado em administração pública, e o tempo vai passando, a vida vai se desenrolando, o conhecimento lá é muito vasto, é muito amplo, e acabo emendando um doutorado, que eu termino em 2018, e também aí a questão profissional acabou engajando lá, e hoje sigo morando em Wuhan, e já vão 10 anos, já vão 10 anos na cidade de Wuhan. E, por coincidência, o, no momento em que o Covid começa na cidade de Wuhan, é, eu não estou na cidade. A cidade teve ali em dois. O processo de desenvolvimento chinês, primeiro, eu acho que é interessante falar disso. Ele vem da costa para o oeste. Então, ele vem costa, centro e oeste. Então, agora a China está vivendo um grande momento de ascensão do centro chinês, e Wuhan é esse centro. É de onde sai o primeiro trem rápido, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, é o que conecta toda a China. E é onde acaba morando o risco que levou o Covid a esparramar pela China de forma muito rápida. Então, ali no final de outubro, acabam as Olimpíadas Militares de Wuhan, que foi uma forma de celebrar a conclusão do projeto da cidade de, de crescimento, de expansão. E já novembro, dezembro, a gente está vivendo assim, uma euforia, muita visita de estrangeiro. Então, a cidade já está muito conectada internacionalmente, e eu pego minhas férias, me afasto um pouco ali, meado de dezembro, saio da cidade. Mas ali naquele momento já existe muito sinal, já existe uma euforia de que há um, uma doença estranha que está tá na cidade e que assusta a todos, né? Então, de férias, mas acompanhando ali na mídia o que está acontecendo, e por volta do dia 31 vem a primeira confirmação, né? De que a doença é realmente é algo sério, algo grave, que pode causar morte, mas restava uma dúvida, restava a dúvida de que se era uma doença transmissível entre pessoas, e essa dúvida, para ser sanada, levou rapidamente, eles fizeram um, uh, como que eu chamo, uh, a descrição do DNA, eles fazem toda a leitura do DNA da, do vírus, encaminha para alguns grandes centros na, na Europa, e uma universidade alemã, já cria de forma muito rápida, ali no dia 13 de janeiro, um um teste, o primeiro teste para para detecção do Covid. Ali naquele período, muito, ainda tinha muita, muito pouca gente com, com a doença, e mesmo as, raríssimos que morriam, a, a, não passava ainda de 10 de, de pessoas naquele momento, até ali a primeira, segunda semana de janeiro. E é nesse momento que começa, que começa a ter que preparar para voltar para o RAN. E aí, acompanhando a distância, eu já vejo que tem uma discussão, existe um médico que era um oftalmologista que também tá acompanhando, vendo muita infecção se esparramando pela cidade, tenta alertar a cidade, o governo o barra, porque ele não era um especialista na área, que era o Liu Wangyu, ele, ele é barrado, ele é alertado, não, por favor, não faça isso, existe as pessoas responsáveis, que era Jian xi que era uma senhora que é responsável pelo centro de infectológico infec infec ali de Wuhan, e ali a gente vai até, eu acho que dia 20, mais ou menos, numa dúvida se esse vírus era transmissível entre pessoas ou não. Então, eu chego na cidade de Beijing no dia 15, naquele momento eu recebo uma ligação de um amigo médico brasileiro, que já estava fazendo um curso da OMS, observe, em janeiro, dia 15, já tinha feito um curso da OMS, alertando sobre os riscos do COVID no mundo. Mas, até esse momento, era isolado em Wuhan. Então, ele me liga, olha, eu sei que você mora aí, toma todos os cuidados. Eu falei, cara, tem beijinho, tô descendo para lá agora. Eu pego o trem, já vou preparado, máscara, luva, chego na cidade, a cidade totalmente despreparada. Eu pego o metrô, ninguém de... Ninguém não. Raríssimas as pessoas de máscara, raríssimas as pessoas se cuidando. Isso dia 15. Ao longo da semana, eu vou visitando alguns amigos, começo a perceber que alguns estão muito cientes, outros não. Então, os que podem já sair da cidade, ou os que não vão sair da cidade tomando muito cuidado, mas, no geral, a cidade em um total descuido. Vou para o escritório, no escritório, quando eu entro no elevador de máscara, a galera até sai do elevador, então eu percebo que realmente é um despreparo no, no, no coletivo ali ainda, né? E até o dia 20, quando dá o dia 20, que confirma que o vírus é transmissível entre pessoas e que o número de mortes já começa a superar a casa dos 40, a cidade fica um deserto, poucas pessoas na rua, poucas pessoas sem máscara, então, os poucos que você vê na rua ainda já estão de massa, já estão se cuidando. Então, teve uma virada muito rápida na sociedade. E ali, quando você chega no dia 21 para 22, você está com quase 500 infectados. E, desculpa, 17 mortos. Eu estou consultando minhas anotações ali. No dia 22, tinha 17 mortos em Wuhan e 571 infectados. Então, nesse momento, eu já tinha comprado um voo um dia antes já tinha me preparado, porque eu já, eu já vim para a cidade acompanhando, estava tendo uma crise, ter os amigos que pude, observei como estava a cidade, vi que a coisa não estava boa, comprei uma passagem dia 21, aí dia 22 eu fui para o aeroporto de madrugada, que é um horário vazio na cidade, o meu amigo já tinha indicado, evite multidão, evite lugares públicos, quando eu chego no, na, no aeroporto, aeroporto vazio, deserto, controle de temperatura, você passa por três, quatro controles, um na entrada da, do, do aeroporto e depois um outro já no, na, na parte do check-in aí antes de entrar no avião. No momento do embarque sai o primeiro aviso do governo já oficializando o trancamento da cidade. Então isso é do, da noite do dia 22 para o dia 23, só que como o fechamento começava às 10 horas da manhã, nos permitiram embarcar, com uma hora de atraso, fizeram uma pesquisa ali, conversaram com o governo, o governo liberou, não, esse voo ainda pode sair, foi um dos últimos voos que saiu da cidade de Wuhan. Então, dali eu vou para o Camboja para observar o quão distante eu podia, como ia ficar a situação e de que forma é que ia se desenrolar a infecção na cidade. De forma muito rápida, o governo não só lançou essa primeira carta, como ele desencadeou uma sequência de 23 cartas nos próximos três dias, uma diferença de horas entre uma e outra. Então, essa primeira carta veio anunciando o fechamento da cidade às 10 horas da manhã do dia 23. Aí, a segunda carta já vem avisando para não se preocupar com o estoque de comida, porque isso ia ser cuidado pelo governo, tanto estoque de comida, de água, de remédio. Aí, veio uma terceira carta explicando como funcionaria o fechamento da cidade, a distribuição de táxis, os hospitais, quais seriam, atend como atenderiam, a questão da distribuição de remédio, a organização da... Dos núcleos de bairro, cada bairro, cada quarteirão tem uma organização ligada à Partido comunista, então essas, elas também foram encaminhadas, também tiveram diretivas que deram orientações de como elas deveriam trabalhar. Então, de certa forma, o governo chinês trabalha com quatro pilares. Um que era a prevenção da dispersão do vírus, uma segunda que era providenciar os recursos necessários, a terceira que era garantir as, as condições de quarentena, a paz social, a estrutura da cidade funcionando, a vida de certa forma bem estruturada para as pessoas não terem medo. E uma quarta, uma, uma, um quarto pilar que era essa: é garantir a segurança, a base, sabe, com base em ciência. E como assim garantir com base em ciência? Garantir que um canal de informação seria respeitado e seria sempre o orientador para as pessoas saberem qual que é a informação verdadeira. E toda a informação seria sempre com base em dados e números e assinada pelo governo. Então, essas decisões, elas foram consideradas todas muito tardias. Não só pelo pela, pelas organizações internacionais, mas também pelo próprio povo chinês. Então, isso levou à queda do governador como do prefeito da cidade de Wuhan. E, de forma muito rápida, Xi Jinping já assumiu o controle da cidade para poder tocar essa crise. O é um fechamento de uma cidade de 11 milhões de pessoas não é uma coisa muito simples e nem é uma ação muito fácil. Imagine você trancar uma cidade de São Paulo do dia para a noite, porque há o risco de uma infecção muito séria. E isso foi feito de forma muito responsável de, e muito respeitosa, dentro dos limites, claro, estabelecidos. E aí entra, eu acho que a primeira, a primeira pedra, eu acho, para todo mundo pensar: como pode um governo conseguir ser autoritário com 11 milhões de pessoas trancadas dentro de casa? Não tem como, existe uma certa liberdade, existe uma certa condição, existe uma certa informação e confiança do povo no seu governo. Por quê? Porque há informação cadenciada, existe uma resposta muito rápida do governo. E é como eu falei, existem esses quatro pilares que foram públicos, existem essas cartas que vêm numa sequência, e tudo isso era acompanhado, era acompanhado diariamente, minuto a minuto, e as respostas eram todas também dadas de forma muito rápida. Por exemplo, já na quarta ou na quinta carta, eles viram que estava faltando táxi e transporte para as pessoas chegarem aos hospitais e medirem a sua temperatura. Então, de forma muito rápida, destacaram 6 mil é, táxis, botaram à disposição, distribuíram por região e avisaram. Então, existe uma capacidade de organização e de resposta aos problemas que o governo chinês realmente tem, que é, que é algo singular deles. E muito disso vem desses comitês de bairro. Esses comitês de bairro, eles sentiam o um problema, eles identificavam o problema e informavam as estruturas de governo. E essas estruturas de governo tinham informação para trabalhar e dar a resposta o quanto antes. Então, tá aí uma coisa que eu acho que serve de resposta um pouco a qualquer país que está passando pela situação do Covid, a necessidade de se organizar em cada vez células menores para que as pessoas tem um acesso à informação e um canal direto. Então, existia um canal direto, que era o canal do governo, que eram as cartas do governo, existiam estruturas que iam até a base, esses núcleos de bairro, por exemplo, eram responsáveis de bater por porta em porta, ver se as pessoas precisavam de remédio, medir temperatura, ver quem estava com problema, de dificuldade de locomoção, se era muito idoso ou não. Então, existia toda uma estrutura social preparada para uma resposta muito rápida. E... E assim se seguiu, a cidade ficou trancada ali, vou tentar resumir aqui essa parte, a cidade ficou trancada ali 76 dias, no dia 8 de abril a cidade voltou a abrir, e é interessante porque isso era muito anunciado de que a, a proposta era combater até o dia 8, conseguir abrir a cidade novamente e conseguiram atender esse, essa meta, só que logo estourou um novo caso e dia 26 de... acho que 26 de março, agora me o de o país se fechou para evitar uma segunda onda. Então, dentro da China já existe uma discussão desde o início de que viria uma segunda onda. Essa segunda onda é esperada ali em torno de outubro, novembro, e ela vem provavelmente com mais força, porque ela pega a sociedade geralmente desprevenida, despreparada. Então, se você observar no, nessas duas sessões, que foi um evento importante na decisão do, do governo chinês, o governo chinês, todo ano, ele faz um congresso, onde ele tem as duas sessões, uma sessão popular e uma sessão dos delegados, onde eles decidem os rumos do país. E esse ano, no discurso oficial, o Li Keqiang ele anunciou que realmente havia sido vencida a batalha inicial contra o Covid, mas que ainda não acabava a guerra, porque existe a possibilidade de uma segunda, uma terceira onda e outros novos focos. Então, enquanto não há vacina, enquanto não há remédio, é preciso tomar todos os cuidados e todas as precauções. Por isso, o país segue fechado ainda hoje. Você dificilmente consegue, há assim, casos muito especiais que conseguem entrar na China hoje. Então, tem muito chinês ainda preso para fora do país. Eu, como residente na Jiu-Han, ainda não consigo retornar para a cidade. Então, estou aqui na Bielorrússia, onde estou já desde o dia 31 de janeiro. E penso que também é interessante, até para reforçar a preocupação dessa segunda onda, que ainda não é o caso da segunda onda, mas o Ram voltou a ter um novo caso agora, dia 26 de maio. E esse caso foi de forma muito rápida combatida com o governo, pelo governo, de que forma? Teste generalizado, eles testaram 6 milhões e meio de pessoas. Então, organizaram novamente, dividiram os bairros, dividiram a cidade toda, organizaram testes massivos, testaram 6 milhões e meio de pessoas, achar os casos, dizem que 80% dos casos de Covid são assintomáticos, a pessoa tem o vírus e não sabe, então o vírus segue na sociedade. Então, a necessidade de teste é crucial para poder combater o vírus. E é dessa forma que a China tem combatido. Recentemente, agora em junho, no meio do mês de junho, dia 15, algumas semanas, quer dizer, alguns dias atrás, Beijing teve novos casos no mercado principal de verduras, da cidade de Beijing, foi encontrado numa tábua de peixe, então, mais uma vez, fecharam toda a região, testaram ali 100 mil pessoas, o dia para a noite, o quão rápido pudesse, isolaram toda a região, e agora, ontem, hoje, quer dizer, digo, é, ontem, porque aqui já está passando a meia-noite, mas hoje, uma cidade ao norte de Beijing, 60 quilômetros, população em torno de 400 mil pessoas, vários casos, fecharam a cidade, fizeram lockdown, e teste em massa, vamos testar todo mundo. Por quê? O teste é a única forma de saber quem tem, quem não tem. Organiza, cuida, trata, não tem problema. Agora, se a coisa fica correndo solta, desorganizada, sem saber, sem rastrear, e foi onde a tecnologia ajudou muito. Outra forma que resolveu muito o combate do Covid na China foi a questão dos apps. Por exemplo, assim que reabriram as cidades, o RAM, por exemplo, quando se foi reaberta, é, todo mundo onde ia, tinha que pegar o telefone e escanear onde estava. Então, você saia de casa, você escaneava um QR Code na entrada da sua casa. Se você fosse para metrô, você escaneava a estação que você estava. Onde você descia, você escaneava novamente. Você entrava no supermercado, escaneava. Então, você ia deixando os rastros para o sistema poder estar tá captando. Por quê? Se na sua vizinhança aparecesse alguém com um vírus, a sua região entrava num código vermelho. Ou amarelo, porque é próximo à região ou você circulou numa região, o seu código pessoal passa a ser verde, amarelo e vermelho. Por quê? É uma forma de usar a informação para rastrear onde o vírus pode estar circulando. Então, se eu sei que aquela pessoa teve naquela região de risco, ela tem que estar num código especial, ela não pode ter acesso a todas as regiões, ela tem que entrar em quarentena e ser testada para ver se tem um vírus. Testou? Não está? Código verde novamente. Então, esse foi um outro mecanismo que serviu para poder combater o vírus. Então, devagar, cada cidade. Oh, uma coisa também que acabei esquecendo de comentar: o não foi a única cidade que entrou em quarentena. Assim que o Han entrou em quarentena, foi como um efeito em cadeia, um dominó. Assim, todas as cidades da China optaram por entrar em quarentena reduzir o fluxo de, de trânsito de pessoas. Para reorganizar o cuidado, para mapear as regiões que tinham vírus. Esses apps começaram a ser usados em várias cidades, nesse, já nesse período ali, fevereiro, março. Então, várias cidades acabaram adotando políticas para evitar que o vírus saísse da província de Rubem. e se esparramasse pelo país. E assim foram rapidamente, localizando as pessoas que tinham doença, cuidando delas, tratando delas e evitando que se propagasse. Porque é um cuidado do coletivo, não é um cuidado do indivíduo. Essa é uma doença social, não é uma doença individual. E aí eu entro numa segunda fase, que é assim, é uma discussão que está acontecendo desde, o, desde que todo esse processo aconteceu, de, de expansão, de pandemia iniciando, você vê que na Lombardia, que foi o primeiro grande caso fora da China, a doença começa a estourar no dia 21 de fevereiro. É quase um mês depois do fechamento de Wuhan. É quase dois meses depois da OMS já ter alertado o mundo de que tinha o vírus. Então mesmo a China tendo agido de certa forma lenta, foi a primeira cidade, o primeiro país que teve um problema, mesmo sendo lenta, ela foi mais rápida que qualquer país do mundo. A Lombardia teve um mês para se preparar, e quando recebeu o vírus, ainda ficou na dúvida, ainda ficou pensando, e foi aquele genocídio, foi uma morte generalizada, foi um, um caso extremo. A mesma coisa aconteceu com a Espanha. A Espanha teve mais um mês, aconteceu a mesma coisa. Estados Unidos teve três meses está batendo um recorde, o Brasil, Sim. o Brasil, eu quero até lembrar uma situação, nós tivemos um, um grupo de brasileiros que ficou em Wuhan, então, colegas, a gente organiza uma comunidade de brasileiros em Wuhan, então, o quanto antes eu alertei que pudesse, que saísse da cidade, para evitar esse problema, mas muitos não puderam, porque são estudantes, com controle de recurso, alguns com família, não podia só pegar o primeiro gol e fosse embora, então, muita gente ficou na cidade. E com o passar do tempo, quando a gente viu que aquele estresse estava aumentando e que não ia ter o que fazer, a não se sentar e esperar, e o governo anunciou, olha, só pode tirar as pessoas daqui quem tiver culpado do seu governo, das devidas cuidados, e, e assim todos os países começaram a rapidamente organizar missões de resgate, seguindo um protocolo de saúde, e cidadãos, seus cidadãos, desculpa. <risos> o Brasil, de início, foi a negativa. Não sei se vocês se o presidente da época... Não, isso é... o problema deles, né? É, então lá, é problema deles. Que se lasquem. É, que se lasquem. Qual foi a nossa ação? Nos organizamos como comunidade, fizemos uma carta, mandamos para a embaixada com nome, telefone, passaporte de todo mundo. A embaixada começou a intermediar essa relação é, governo e a comunidade que estava em Wuhan e, a, e o governo chinês... E o governo se negando, se negando. Então, nós decidimos fazer um protocolo. Protocolamos para o pro Planalto e para o Ministério das Relações Internacionais, através de dois advogados, companheiros, e fizemos um vídeo. E foi no momento do vídeo que o governo acabou cedendo. Por quê? Porque ele viu que, poxa, o apelo nacional. Ou seja, a necessidade de mobilizar, a necessidade de se organizar, a necessidade de estar sempre coordenado, ajuda... A comunidade a, a determinar a forma como o governo atua. Por isso importante o Sim. protesto, importante estar mobilizado, importante estar organizado. E isso serviu. Foram anos que nós temos, fazem, eu acho que mais ou menos uns seis anos que a gente tem essa comunidade de brasileiros ali. E foi a primeira vez que teve realmente uma ação forte, dura e que, que deu. Levou o resgate, levaram os brasileiros com todo cuidado, fizeram aquela semana de quarentena, praticamente 15 dias de quarentena isso. com eles num hotel ali em, em Goiás todo aquele cuidado, toda aquela atenção, toda aquela, toda aquela preocupação, algumas semanas depois esqueceram que aquilo era de verdade. Começaram a negativa, começaram a negar que existia um vírus. O negacionismo. Então, assim, cadê a base científica? Cadê o conhecimento? Cadê essa lógica toda? E esse uhum. negacionismo começou a ser encampado por uma direita que nega até a ciência, que nega até a base. E aí começou aquela, aquela campanha anti-China, sinofóbica, que começou a afetar até Nossa. a comunidade coreana e japonesa no Brasil, aquele preconceito generalizado, que é ridículo. Certo? E, e aí eu acho que vem uma, uma terceira etapa aqui na discussão, que é a discussão do... O vírus, apesar de ter estourado em Wuhan, já tem sinais... Ontem... Ah, desculpa. É, foi ontem. Ontem ou anteontem. Agora eu me perco no tempo. A Espanha <risos> anunciou que dia 12 de março de 2019, eles coletaram água num local na Espanha que já tinha traços de Covid. Isso, te guarde. Então, assim, a mídia internacional está anunciando isso. A França anunciou que dia 27 de dezembro, no final do ano passado, de 2019, já havia tratado um senhor por Covid, que hoje, analisando o quadro dele, o vírus que ele tinha, era o Covid. Ou seja, esse vírus é global, ele não vem da China. Claro. Existem outros lugares que estão dando os mesmos sinais. Ou seja, não é uma coisa localizada, não é uma coisa específica de um povo. É uma doença global. É uma situação que nasce da globalização, da relação entre os povos, a forma de dispersão. Eu confesso, por exemplo, que voando, eu passei muito medo. A hora que eu cheguei no Camboja, que eu vi como é estava o controle dos aeroportos, era a medida de temperatura, mas isso não é o suficiente para controlar o vírus. Por tudo que meus amigos haviam me contado, os médicos que tinham feito aquele, aquele treinamento da OMS no dia 15 de janeiro, ou seja, já desde 15 de janeiro a gente já estava sabendo que tinha um vírus perigoso no mundo. Então, assim, essas contradições, essas decisões políticas, levaram ao caos que a gente está vivendo. por opções políticas de caos. Sim. Foi um debate político proposto para o mundo, que está construindo toda essa discussão, que está arrastando a gente para o Ontem, conversando com um pesquisador da Universidade de Quebec, ele é de Bangladesh, originalmente, ele falou que há uma expectativa de, nos próximos dois anos, quase 50% da população vir a falecer por efeitos diretos e indiretos da doença, porque pode causar fome, pode causar, o fim, não transitar a informação, não transitar a, a comida, não, trans, sabe, não ter transporte, não ter nada. Então, os efeitos diretos e indiretos disso podem causar um, um genocídio global. E por quê? Por decisões políticas, por opções políticas. Nossa. Então acho assim, acho que até aqui eu é o que eu consigo contribuir do momento. Eu não sei se você quer começar já fazer o bate-bola. Se demais. Vamos. A gente tem algumas algumas perguntas aqui que o pessoal fez, mas assim é, antes de colocar aqui fazer uma pergunta para você e aí a gente claro. coloca e você responde tudo. É, hoje é, o Han ela continua fechada, continua em quarentena, continua com controle não. com o distanciamento social ou não? Ou já abriu? Não. O Rancho está 100% aberto. Tá. Depois que teve esse segundo caso que foi descoberto agora no, no mês de maio, fizeram os testes na, na cidade toda, descobriram onde tinham os casos, Isso. separaram, trataram, mas a cidade está fluindo normalmente. No, normalmente, Entendeu? tá. A vida está tá normal. Onde está tendo um lockdown novamente na China? É naquela cidade que eu falei para você... Para você de, fica no norte de Beijing e uma região de Beijing. O sudoeste tá. de, de Beijing ali. De Beijing, tá. Bom, Isso. deixa eu colocar as perguntas então aqui. Vamos certo. lá. Ah, tem a pergunta da Adriana Neves. Vamos lá. Olá, Renato. Como está a situação? Nos hospitais chineses, as UTIs eh, estão comportando os casos que estão surgindo? O hospital que foi construído em 10 dias está em atividade? Muitos casos de morte entre os profissionais da saúde. Obrigada. A Adriana, ela fala de uma de duas coisas aqui. Uma que, aqui para nós, aqui, aqui no Brasil, foi muito noticiado né, a, o tamanho da organização e do empenho que o governo chinês teve de construir um hospital, né? Acho, acho que era um hospital de campanha, né? Para poder Isso. receber, para poder dois. receber dois, né? Assim, a agilidade, o tempo recorde que foi é, construído destruído esse hospital. E um outro ponto, né, assim, não sei se você sabe, eu acho que você sabe, na semana passada, o Brasil atingiu a triste marca né, do país onde mais se morre profissionais da saúde. Os profissionais, os profissionais da saúde aqui que estão fazendo enfrentamento à COVID-19, eles estão sofrendo muito, muito, muito com todo o descaso, né, com a falta de política pública, com a falta de investimento, com isso que... Com, com tudo isso que você falou, veja aqui em Campinas, onde nós estamos, Campinas de São Paulo, no estado de São Paulo, é, a curva não estava nem com pingo de sinal aí de, de descer, de, ou, de, ou de se estabilizar pelo menos, e foi decretado a abertura aí do, do comércio e de boa parte das atividades aqui. Se bem que nós não, nós, nós não fizemos nenhum lockdown de fato, né? Todo mundo fala que foi feito. É, o isolamento, mas, mas teve momentos que boa parte da população conseguiu, de certa forma, se manter isolado, né? mas assim, com pouquíssimo investimento, com pouquíssimo, pouquíssimo apoio dos governos aqui para poder manter esse. que as pessoas né, possam de fato ficar isoladas, né, isoladas, quem, quem consegue hoje no Brasil ficar isolado, quem, tá, quem tem condição de fazer home office, servidor público que tem condição de fazer home office, né? mas assim, as, foi uma briga imensa e está sendo ainda que as empresas forçam a todo momento que se, se abra a economia, que, enfim, então é, a Adriana, ela é da saúde, né, ela participa de várias rodas nossas aqui, e eu sei do que ela está falando justamente por isso, né, é, os... os Trabalhadores aqui estão, assim, totalmente desassistidos e, e, e desesperados. Mas se você quiser responder a questão dela... Sim, respondo. Então, acho você? que o primeiro ponto é a você questão sabe? do hospital. O hospital que foi construído é. em Wuhan, ele já não está mais em funcionamento. Então, eu já aviso aí, Adriana. Adriana, uhum. o hospital já foi fechado, já não há mais necessidade. Hoje, a estrutura hospitalar da China consegue comportar os novos casos, que são muito poucos, são rapidamente encontrados e já tratados, então não está não mais esse efeito, é como aquele efeito da, do pico, né, depois que, quando vai chegando no pico, começa a sobrecarregar o sistema hospitalar, então é nesse momento que precisa desses hospitais de campanha, ou hospitais extras, e foi por isso que a gente está construindo esses dois esses hospitais e mais os de campanha, para poder suportar o pico da cidade. Agora, Uh, qual que era o outro ponto, era a questão... Do... A outra pergunta é a, a, se as, as, as UTIs, né? As UTIs ah, estão comportando os casos? É, como você até um. O... Raim... Sim, hoje já não há mais necessidade das, das UTIs, né? Hoje já consegue comportar. Por exemplo, agora está começando novos casos no norte. E aí que entra a, a, a ciência da coisa. Não é porque a cidade de Wuhan superou, que a China superou, que um caso pode ser ignorado. Então... Apareceu novos casos nessa cidade, no norte de Beijing, já isolou a cidade e entrou no mesmo processo que fizeram com o RAN. Entendeu? Que é de teste generalizado, todo mundo em casa, vamos controlar 15 dias, vamos ver como que fica. Para quê? Para evitar que esse pico leve o sobrecarregamento do, do sistema hospitalar. E aí ela entra, ela, ela também comenta da questão dos... É, das pessoas que trabalham no hospital, né? Dos funcionários, geralmente... É, como que como eu chamo isso? É as pessoas que trabalham no hospital, as enfermeiras, os médicos... É, é, tec os técnicos, é... isso. isso. Esse time Enfermeiros tem Enfermeiros, sido... técnicos. Sim, esse time tem sofrido muitas baixas, em Wuhan foi igual, em outras cidades que tiveram casos extremos tem sido igual, na Itália também foi igual, porque, primeiro, até o time está preparado e treinado para enfrentar isso, aí tem aquela sobrecarga de vírus também, né? eles, são, eles, eles são infetados, por, eles são afetados por vários vírus diferentes, então acaba passando alguma coisa. Então, sim, os, os técnicos da área de saúde têm sido, de certa forma, especial, afetados pelo vírus. Então, é preciso ter o cuidado especial, e aí entra até uma questão. Você precisa começar a acompanhar como é que está o equipamento nos hospitais, se está chegando, se está tendo, se o governo já está providenciando o suficiente para poder combater, porque não dá para fazer com um equipamento mais ou menos, ou qualquer equipamento que venha, tem que estar tá com equipamento especial para isso porque o esse vírus ele tem uma facilidade de, de contágio muito, muito, muito forte, muito rápido, muito, muito agressiva, né? É muito agressivo. É eu acho que é isso que eu deixa, tenho para atribuir. Deixa eu, te, é, bom, tem tem a pergunta do, do Daniel aqui. O Daniel fala o seguinte: é Olá, como se dá a construção dos dados de infectados e de mortes? Muitos ocidentais e a mídia burguesa desconfiam desses números. Ah, é verdade, eles falam que, é, que os números apresentados pela China, do número de mortes, é, são números inverídicos, enfim, é pequeno. É, interessante fale. esse <risos> Fale. É, então, o, o que eu acho interessante é que, assim, tudo que tem acontecido dentro da China tem sido de forma imediata anunciada. Então, esse é o ponto um. Ponto 2. Teve a supervisão da OMS. E aí começa a crítica do mundo. Ah, mas a China comprou a OMS. Ponto 3. Apareceu novos casos em Beijing? Fecharam alguns bairros e já anunciaram? Teve o caso em Wuhan? Fizeram um teste em massa e anunciaram os números. Então, por que mentir isso? Por que, que eles vão esconder dados? Por que, que eles vão esconder os números? Ah, para parecer que está cuidando melhor do que todo mundo? Aí ficou a discussão de... De crença, então quem quiser crer que creia, é, eu, é. eu acredito em número. Eu acho que o resultado tá dizendo por si só, porque se como foi aquilo que eu falei no começo também: que país consegue trancar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em casa com ditadura? Exatamente. se é uma ditadura, 1 bilhão e quase 400... pega 10% disso revoltada com a forma que está sendo tratado, 10... pega um por cento, olha quantas pessoas já não são já é o suficiente para uma revolução. Então, assim, se esses números são mentirosos, por que a gente não está vendo uma revolução dentro da China? E hoje, todo mundo lá tem o um celular, todo mundo lá tem acesso à rede. Ah, mas tem, tem o firewall, o controle da informação. Mas tem várias redes. Então, assim, acho que isso é, é louvável. E se tiver escondendo o número, de que forma vai estar combatendo, de que forma vai estar colaborando? Entendeu? Não, não acho que isso bem de encontro com os resultados que a gente está encontrando, mas... Sim. Acho que a gente tem, tem mais uma questão aí, vamos lá. É, houve, houve esse debate na China entre economia versus isolamento? Quais foram as medidas de manter as condições materiais da população? É isso, né? porque aqui o, o, o presidente falava assim... É, se, se a gente continuasse em isolamento social, as pessoas não iriam morrer de Covid, iriam morrer de fome, né? Então, porque ele Sim. foi o, o, grande, né, o, o grande defensor que as pessoas saíssem e fossem contaminadas, na verdade. É, eu acho que aí também vem de encontro a diferença de opção de... Eu acho que o tipo de governo que cada país tem acaba mostrando a forma como cuida do seu povo. Você vê que na China... É, o número de mortes tem sido baixo, então o governo tem feito uma, um, um sinal claro de que a opção do seu governo é de cuidar do seu povo, e isso se manifesta, por exemplo, lembra que eu falei no começo aqueles núcleos de bairro? Uma das responsabilidades desses núcleos era checar remédio, checar a temperatura, checar quem precisava de ajuda, e se precisa distribuir comida. Então, tá aí um exemplo. Outro exemplo é, o logo após, quando... Porque a China também entrou num colapso econômico. E, aliás, esse é um dos sinais que todo mundo tem que começar a prestar atenção, porque vai vir uma crise econômica sem, sem referência na história da humanidade pós-Covid. A crise econômica que está vindo aí ainda é, ainda é um terceiro efeito que vai indo do vírus. Tem a primeira onda, tem a segunda onda, e depois ainda tem a onda da, da crise econômica. Então é algo que a gente precisa tentar. E a China tem trabalhado com cupom fiscal para pagar 50% no alimento, às vezes até menos, para estimular a economia. A China tem trabalhado com, com isenção de impostos, é, tem ajudado com conta de luz, isentado, atrasado a cobrança de aluguel de espaços públicos também, ou prédios públicos que sejam alugados para comerciantes, alguma coisa. Eles têm, então, eles têm criado uma série de pacotes para poder manter os negócios funcionando e, e seguindo. Para você ter, entender o tamanho do, do baque econômico que a China também tomou com o Covid, só na região de Guangdong, que é aquele sul ali onde tem as fábricas, ali perto de Hong Kong, mais de 30 mil pequenas empresas fecharam entre o mês de fevereiro, janeiro e fevereiro. Então isso é um sinal claro de que realmente é muito agressivo o que está acontecendo com a, a economia de forma geral. A China já está no processo de retomada, a China já está preparando, já preparou um plano, já está com foco, tanto que o foco esse ano não é ter um um PIB marcado, atingir uma meta de PIB, é recuperar a dinâmica econômica. Então, os cupons fiscais para desconto alimentar tem sido uma, é um, tem sido uma forma de, de minimizar isso. É, eu acho que é o melhor exemplo que eu consigo encontrar aqui agora. Não tá. sei se responde a pergunta. Faltou alguma coisa? Não, eu acho que respondeu. Deixa eu te perguntar uma... Ah, tá. A Wanda, a Wanda Conte falou o seguinte. É, parabéns pela entrevista. Grata, José Renato. Existe muito folclore com a China por conta do comunismo. Poxa, aí eu que quero bom me... essa pergunta. eu quero emendar uma uma pergunta aí também nessa pergunta da Wanda. veja, é como como você falou é, aqui no Brasil a onda, inclusive essa onda é, que foi usada inclusive pelo governo aqui, né, na época da campanha eleitoral de de disseminar fake, né? Por via, por via de mensagens, né, de, de aplicativo de mensagens, mensagens mentirosas, enfim, mensagens fakes. Aqui também, né, quando deu a explosão aqui do Covid, a gente, a gente recebeu muita mensagem falando sobre, né, responsabilizando a, a, a China, que é a China que criou esse vírus, aquela coisa toda, né. É, como é que o, a China... É, recebe essa essa agressividade dos brasileiros que a gente sabe que não é uma mera não é uma agressividade à toa né ela tem muita ligação com essa pergunta né que a Wanda coloca aí sobre se China comunista ou não enfim não sei se deu para entender sim sim deu para entender eu acho que vou tentar fazer um amarrado, assim geral legal pra ver se eu legal um... legal que eu eu não sei se eu tenho a competência necessária para dizer é não é comunista mas ao meu ver, é um país socialista, porque se autodeclara socialista, é um partido comunista que rege o país, ele tem um projeto de, de construção social, focado no, seu, no trabalhador, na, acho que na, na, na indústria estatal, na indústria, sabe, controlada pela, por um planejamento, acho que tem, tudo é projetado ali, nada é jogado, né, o mercado não corre solto e faz a festa que quer, então, ela é controlada, ela é planejada, ela é organizada, então, isso de certa forma, está assustando o mundo, porque é um país que vem crescendo de forma estável, organizada, e, e dá resposta aos problemas que aparecem de forma muito rápida, então, é muito qualificado o país. Então, esse vírus, ele vem num momento em que existe uma disputa geopolítica, né, lembra que a, os Estados Unidos está fazendo uma guerra, o que eles chamam de guerra fiscal, é uma guerra econômica com a China, e... Narrativa é crucial nesse momento. Então, fazer uma narrativa onde você abafa o que é, de fato, a China, e que você é, transforma ela num monstro, você afasta ela, você... Por exemplo, eu moro em Wuhan há 10 anos. Nunca, nunca ouvi falar de morcego ou de sopa de morcego na cidade de Wuhan. Cachorro, sim. Cachorro se come lá. Não. não é muito, é poucas pessoas, mas tem restaurante especializado. Mas... Sopa de morcego? O vídeo que se vazou naquela época era de uma jornalista que foi para a Indonésia visitar uma região que tem essa sopa. Então, assim, a forma como as informações são jogadas é para disputar uma narrativa, para construir uma discussão que foge do foco, porque o foco é. A história que foi contada lá em 1990, que acabou o sonho, né esse, não é bem por aí. Agora, a China é aquele socialismo que todo mundo idealiza, que todo mundo... Não, calma, também não é por aí, também não... Não está no paraíso ainda não, está em processo, está em construção, e num país só, não vira nada do que a gente planeja. Então, precisa expandir, precisa ampliar o de debate, precisa, sabe, outros países assumirem sua parte da responsabilidade? Está ali o Vietnã dando no exemplo, ó, outro país que se autodeclara socialista, que tem um partido comunista controlando, e que o número de mortes, ó, zero. Quer duvidar do número do Vietnã? Tranquilo, vai consultar, mas se a OMS respalda todos esses números, eu acho que tem alguma coisa aí, né? E se esses países que se autodeclaram socialista, o número de morte é muito baixo, e é quando você pega aquele país capitalista grandão lá, o número de mortes é extremo, o número de casos é extremo, quem está dando valor para a vida? Qual que é o peso principal que está em discussão aqui? Então, eu acho que é isso que está vindo a discussão novamente, isso que está voltando à pauta do mundo hoje. E tem que prestar atenção, tem que, eu acho que está promover o debate, é, apontar para as pessoas que, olha, está vindo uma mudança, essa mudança é positiva, eu acho que é, é não estou falando que vai vir aquela mudança de revolução, não, eu estou falando assim, está vindo uma nova proposta de planejar a economia, Vamos planejar. Quem não planeja a economia, você recebe seu salário no final do mês, você, você gasta a torta de... Não, você planeja. Por que, que um país não pode planejar seus gastos? Por que, que um país não pode planejar sua construção? Então, é, eu acho que é isso que está vindo a afronta do projeto antigo neoliberal, que era vende tudo, queima tudo, o povo precisa que se lasque. Não. Tá. Tem uma nova Eu acho que é isso que a China vem apresentando. Existem outras formas. Tanto que a China fala, é o socialismo a moda chinesa. Ah, você quer fazer igual? Inventa seu jeito. A China não está importando o seu método, que não tem como importar. Não tem como pegar o que a China faz e fazer igual no Brasil. Não, o Brasil tem que inventar seu jeito. Mas ela está apontando, ó, tem outras formas de controlar a sua economia. Não precisa abraçar o que eles estão dizendo, não. Não sei se respondo a sua pergunta, mas acho que é o melhor que eu dizer. Responde sim. <risos> Responde sim, claro. Bom, vamos... Antes o... da gente ir para o final aí, Quero perguntar, fazer uma pergunta para você. A gente sempre gosta de futricar a vida do, do entrevistado. Você está aí na China e... Bom, você está na Bielorrússia agora. Porque Isso, você tá na China. É. E aí você pretende voltar para o Brasil ou não? Como é que é o negócio? Você é, acha então... que não dá... Você pretende continuar Olha, aí? Como é que é? <risos> a, a história a gente não controla, né? Então, o meu plano é. era voltar para a China. Eu, quando venho para a Bielorrússia, eu fico na casa da, da minha namorada para poder ficar fácil voltar para a China. Só que as coisas estão se estendendo e aí existe um limite legal, o tempo que eu posso permanecer aqui. O país aqui também está passando por uma certa convulsão social, tem uma eleição, é o ditador mais antigo da Europa, então é, aqui a coisa também está é, conturbada. É, era, isso, era isso que a gente ia te perguntar, eu falei, nossa, mas ele está lá, como é que está isso? Enfim. É, aqui também está pesado. Hoje mesmo morreu um alterofilista famoso, 39 anos de idade, então assim, está ficando cada vez mais difícil de esconder, o número de mortes está crescendo muito, o número de infectados é gigante aqui também e a eleição está para agosto, então está tendo todo esse conflito que está se armando, a Rússia já deu, o Putin já abandonou o diálogo com ele, então ele está por conta dele, existem outros grupos surgindo, então existe Sim. uma dinâmica geopolítica aqui também já ascendendo de forma bem rápida, bem, bem, bem diferente pensa. do que sempre foi, é. e até um fato estranho, porque existe uma juventude muito grande que mora fora por conta do regime, e por, por causa do Covid ficou presa nesse período. Então, é quase, é mais de 2 milhões de pessoas, com um país de 9 milhões, então, tem sido a juventude que tem ajudado a criar uma certa mudança, um certo sentimento de precisamos mudar. Então, aqui existe essa tendência. E dentro desse processo, eu não sei se vão me permitir permanecer por mais tempo, né? Então, uhum. penso que se... Se eu tiver que sair, será no, próximo, no final do próximo mês. Daí eu vou procurar um país aqui perto, que eu possa sair, para procurar um asilo até a China se abrir. Eu, porque eu penso que voltar para o Brasil, primeiro, o voo é um risco tremendo. Num voo, o risco de você se contaminar é, é muito grande. Muito é, grande. Como é, eu te falei, eu passei medo na, nessa viagem da, do Vietnã até a Rússia, que... Foi assim, horas de voo, você está com um monte de gente ali dentro, todo mundo de massa, alguns não, gente possível. Então você fica. Qual que é a chance de eu pegar o vírus aqui? É verdade. Então, a ideia, a ideia é essa, a ideia é tentar, sabe, ajeitar aqui por perto. O, viajar o menos possível para poder ficar seguro por hora até, até as coisas se acalmarem. E eu não penso que as coisas vão se acalmar por um pouco tempo. Já existem sinais de, por exemplo, a Europa está se fechando para os brasileiros, né? Parece Sim. que a partir do final do mês que vem, a Europa não vai receber mais brasileiros, até que os números de Covid no Brasil sejam responsáveis e menores do que da Europa. E. Entendeu? Então vai ter começar a ter consequências nas decisões que a gente pode tomar e. Vejamos, vamos ver. É, tomara que. É uma forma, melhor né? É uma forma talvez de pressionar uma pressão. Pressão internacional. Fora, né? Né? Pressão Exato. Para ver o que, o que o Brasil aí pode. O que, que o governo brasileiro pode, pode né? Apostar Concordo aí, contigo. enfim. Bom, Exato. gente, é, eu quero agradecer mais uma vez aí ao Zé Renato. Antes eu de passar para ele, antes de passar para você fazer suas considerações finais, eu quero agradecer Sim. o pessoal e passar alguns recadinhos aqui, finais. Né? É, toda quarta-feira eu faço o Guido em Entrevista. Nessa quarta-feira a gente não vai fazer né, a edição oh. do Guido Entrevista. Em entrevista de quarta, mas a gente vai fazer na sexta-feira, um Altas Rodas, com Paulo Galo. Para quem não conhece, o Paulo Galo é uma, é uma liderança aí dos, dos trabalhadores de plataformas aí que tem sofrido muito, né? É, nesse período aí, ele vai vir falar fazer uma live com a gente, porque na, na própria quarta-feira vai ser a greve nacional, né? Desses trabalhadores né, que entregam, entre, não, não. entregadores né, de de alimento, enfim, né, que estão trabalhando aí de forma é, sem nenhuma proteção, sem nenhum auxílio, ajuda do governo, né, sem nenhum controle que é sanitário, enfim, e eles vão estar numa numa numa numa organização, né, numa greve nacional no dia primeiro. Então eles vão vir na sexta-feira, falar conosco, fazer um balanço aí do que foi o movimento deles e explicar para a gente um pouco da sua organização. Então, nossa live nessa semana vai ser só na sexta-feira, dia 3, né, do 7, com o Paulo Galo, mas a gente também vai receber o companheiro Pedro Tourinho, que é médico aqui em Campinas, né, que é vereador aqui, aqui do PT em Campinas, médico também, nós vamos estar recebendo esses dois companheiros na nossa live de sexta, tá? Vai ser uma live excepcional. É, quero agradecer o Daniel Pires, a Fabiana Gonçalves, Adriano Bueno, o Leandro Eliel, que foi quem contactou, quem conversa, né? chamou aqui o, o José Renato é, para participar é. dessa live com a gente, companheiro. O Júnior, que, que faz aí toda a coordenação do, do blog, que transmite. Enfim, a Paula Viana, que faz a nossa arte. Mariana Mello, que também está sempre conosco. E agradecer de forma bastante especial o José Renato por ter vindo aqui. Lembrando vocês que no final, quando essa live foi encerrada, ela demora um pouquinho, mas ela carrega e ela fica na, na página do CCV, tá? Então, amanhã, se você tiver um tempinho, eu achei o debate aqui muito importante, muito bacana. Zé Renato traz algumas informações bem legais. E eu... a Paula a Viana aí. E eu gostaria até, inclusive, já de renovar aí, de fazer um novo convite para ele, em um outro momento que ele deve vir. Falar sobre a Muito China, velho. falar sobre... No momento que Enfim. precisar, que tiver uma janela aí, me chama. Ai, que legal. Pode ter certeza que a gente vai, sim, abusar um pouco de você, tá bom? Sempre. José, Com se vontade. você quiser fazer... Renato, Renato você quer fazer é, uma... as suas eu considerações sei. finais? Quer sim, falar eu acho que... alguma coisa? Eu acho Não que o que eu, eu posso contribuir hoje foi isso, é tentar passar mais ou menos uma impressão de como a China tem combatido. Então, informação, é, teste... É... É organização, é coordenar, é ter um canal. E eu sei que a gente está numa mão de um governo que não tem essa responsabilidade toda. Então acho que cabe ao, aos setores, né, se organizarem. E aí eu força na luta para vocês. Espero que vocês consigam se organizar para isso. E, e contem comigo sempre, que eu puder trazer de informação ou buscar a informação que vocês precisem também. por Favor, estou à disposição e muito obrigado pela oportunidade. Guida, e em nome de toda a equipe. Leandro também que é um companheiro aí que me trouxe para me trouxe de volta para casa e fico feliz de estar que aqui bom. contribuindo. Obrigado. Bom. Boa noite a todos e Espero valeu, querido. <risos> Vai, Ó, valeu. Eu quero, bom demais. Eu quero, eu quero lembrar que ele está lá na, na Belo e agora deve ser duas horas da manhã, tá, gente? É duas por da aí. Maturada, é, né? Duas horas, isso mesmo. É. E ele está lá com a gente aqui, então agradecer muito de coração mesmo, tá? Força aí, companheiro. Conte Obrigado. sempre com a gente aqui também. Coisa tá para todos nós. É na luta. Ficar em casa, pessoal, se cuidar quem puder e vamos lá. Exatamente. Valeu. Então, tá isso querido. Junto e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, <risos> fora Mourão, fora o seu é. governo e suas políticas. Sim. Tchau, gente. Exato. Tchau, Zé. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, Tchau. saudações. Tchau.